Produtora. Então, olha, acho que vou dar assim, estamos a falar para um miúdo de 3 anos, não é? 3 anos. Então pronto, vamos pensar assim, a mãe vai fazer o jantar em casa, não é? Quem é que vamos convidar para jantar em casa? Temos aqui pessoas que têm que pensar quem é que vamos convidar para ter o jantar lá em casa, qual é que é o nosso público? Depois, temos que arrumar a casa, temos que preparar a casa toda para recebermos os convidados. Podemos estar a falar de cinco convidados, podemos estar a falar de dez ou de cem, conforme quanto mais pessoas tivermos, vamos precisar de mais mesas, de mais talheres, de mais comida, vamos precisar de alguém que nos ajude a limpar o espaço, manter tudo limpo, vamos precisar se calhar de algum entretenimento, alguém que nos proporcione música, ou o que quer que, que, que seja. Uh, de forma a que as pessoas cheguem e esteja tudo pronto na hora marcada, uh, que tenham uma expectativa daquilo que vai acontecer, se calhar aqui neste caso, como é comida boa, pode ser outra coisa qualquer, e o objetivo máximo é que as pessoas que estejam durante o jantar ou na festa lá em casa, que se divirtam, aproveitem bem o tempo enquanto estão lá e que saiam satisfeitos. Lampada! Relampada! Relampada! Bem-vindos a mais um episódio, desta vez patrocinado pela Câmara Municipal do Funchal. O meu nome é Diana Duarte e hoje sou eu que vos faço companhia. Eu e dois convidados fenomenais que aqui estão hoje. Temos a Mafalda Brasão yeah. e o Rui Camacho. Yeah. Uh -huh. E também temos sempre a companhia invisível dos nossos parceiros. Red Bull, Tulipa. Boho Chic, Waste Lab, Diário de Notícias e Antena 3. E a companhia sempre, sempre muito afável e calorosa do nosso Red Bull, que deve ser servido frio, mas que nos faz sempre companhia. E eu gostava de propor aqui um brinde. Temos aqui uns Red Bulls muito Isto... para vos oferecer, e para mim também, à vossa, agora em tempo de Covid não se pode tocar, portanto... Já, já. Claro. Tchim, tchim, tchim. É muito agradável, é isto assim, dá-me asas. <risos> oh, fantástico. Asas para poder voar em céu aberto. <risos> que lindo! Este Ricardo é um poeta. Eu vou então apresentar, começo por si agora tenho que começar, um poeta, um homem de palavras, um homem de ações, um homem de fotografias, de instrumentos musicais, de cultura, de recolhas, cultura. um homem, a cultura na verdade é o termo que eu acho que melhor define aqui, Sim. Rui Camacho, Mr. Cultura, 2000 e forever. É isso, é isso que eu identifico. pode ser. É um prazer tê-lo aqui, muito obrigado. Obrigado, obrigado e eu também, estar aqui, isso é novidade para mim, é uma estreia, agradável, <risos> numa sala como esta. É verdade, é, tá, está incrível. Um grande abraço a todos os patrocinadores que tornam isto ainda mais bonito do que, do que sempre foi, do que já é. Isto está sempre cada vez mais bonito. sinto-me num verdadeiro jardim. <risos> Eu estou a adorar. E agora vou apresentar também a nossa Mafalda Brasão, que é uma mulher de... Ela é festivais, ela é espetáculos, ela é apoio moral e psicológico, quando as pessoas estão nervosas no backstage a dizer palavrões. Ela é uma mulher dos sete ofícios, tem um coração gigante tem um jogo de sapatilhas fortíssimo. Não as tem hoje, mas regra geral. Tem um jogo fortíssimo de sapatilhas e, e é assim, é daquelas pessoas que sabem estar. Eu acho que a Mafalda é uma pessoa que sabe estar. Portanto, Mafalda, Querida, obrigada. Obrigada, eu. obrigada, obrigada pelo convite. Foi... E parabéns pelo trabalho. Yeah. Uma salva uhum. de palmas para vocês. Uhum. Uhum. <risos> Relampada, é possível, é possível. Tá. Porque existe uma camada artística muito grande. Exatamente. Não, eu acho que tudo existe o que se faz de cultura que não é... Tudo bem que temos aqui o apoio da Câmara e do, do, dos parceiros, não é? Mas tudo o que vem da iniciativa própria e do que fazemos com gosto e com vontade, e eu falo por mim também, ou uh, por exemplo o A Leste, ou outros projetos com, que já trabalhei, que nós fazemos por gosto e realmente as coisas acontecem, acho que isso é de louvar, não é? E isto aqui que nós estamos aqui sentados hoje é isso? Perfeitamente. Porque podiam não fazer, podiam escolher não fazer, é só uma escola de música, não é? E, e, e fazer o, o trajeto todo por aí, mas não fazem. Acrescentam, além de estarem a, a ensinar os miúdos, acrescentam, trazem isto e acho que é espetacular parabéns. E, e é importante valorizar essa ação e felicitar por esta iniciativa. Sim. Que acrescenta sempre alguma coisa. E chegamos a pessoas que, se calhar, miúdos que moram Sim. na ilha toda, que não vêm aqui ao estudo 21. Se calhar vêm conversas de pessoas daqui da Madeira e conseguem perceber que dá para fazer, Oxe. dá para, para sonhar um bocadinho mais alto, se eles conseguirem eu também vou conseguir. Se calhar poupar uns trocos, prenda de Natal, prenda de Anos, para vir à loja, não sei, ou querer mais. Acho que às vezes nós... No... Eu acho que hoje em dia na era da internet as coisas já mudaram bastante, mas acho que hum, os miúdos hoje em dia têm mais oportunidades, pelo menos têm a noção que existe, não é? E uma das razões acho da importância de programas como este é isso mesmo. Mostrar isto é uma possibilidade. É. Parabéns. O espaço, é. iniciativa. Para oh, yeah. é. quase a iniciativa. Parabéns! É um bom! Um ano! Um ano. O bebê está quase, quase uh. no quase é primeiro bem. ano. Olá, André! <risos> Cá estou na tua cadeira outra vez. Adoro! <risos> Mas eu, eu acho que tocámos aqui num ponto muito importante e onde eu gostava. Dois, na verdade. A questão da visão. Qualquer um de vós, e, e passo a, a explicar que estamos cá para falar de uma coisa que, a meu ver, é um evento que representa muito aquela vontade de fazer e de dar mundo à madeira. Que é, o festival fica na cidade, ah. e, e, e acho que ao longo de todas as edições, porque desde 2014 que este festival se, se concretiza, eu acho que a curva tem sido sempre para cima. Não é? É claro que a linha da vida tem altos, tem baixos e também as coisas que nós fazemos, mas eu acho que o, o Festival Fica na Cidade, a coisa mais bonita que eu vejo nele é que ele não quer fazer tudo sozinho. O Festival Fica na Cidade vai buscar pessoas que sabem fazer e eu acho que é preciso visão para isso. Da mesma forma que aqui o Estúdio 21 teve a visão de fazer o Relampada, e teve a visão de fazer uma coisa que possa chegar a todos, eu acho que o Fica na Cidade é um festival que traz muito mundo ao Funchal. E, e, e temos aqui, uh, para quem não sabe, uh, a nossa Mafalda Brasão vem na, na qualidade de produ produtora, não é? Uhum. Na produção, nomeadamente do palco da Praça Amarela. E temos aqui o nosso Rui Camacho, que vem na condição de curador do palco Música no Mundo. O que é fenomenal, porque nós estávamos a dizer aqui antes do programa começar que o Rui é uma pessoa do mundo, mas que para ser do mundo tem que, tem que saber também de onde vem, tem que ter a sua identidade, não é? Eu gostava que, que me falasse um bocadinho disso e a, e, e a Mafalda também, no sentido em que vocês são pessoas que, que sabem onde é a casa, mas que ganham asas, como o nosso Red Bull. <risos> Ganham asas e, e vão explorar o mundo e trazem precisamente esse mundo para aqui. Como é que isto acontece? Como é que a Mafalda está cá, depois de andar assim por outros lados? Como é que o Rui decide que, que vai ficar por cá? Como é que isto acontece? Essa é uma questão muito pertinente e atual, deve ser sempre pensada e discutida. Em primeiro lugar, a vontade própria de ser, de fazer e do crer. Nós somos sempre aquilo que somos enquanto somos, que é um princípio. Tudo aquilo que fazemos tem, representa uma parte que recebemos de um passado, aquilo que, eu, que nós queremos ser no presente e queremos ser sempre no futuro. O futuro depende sempre do presente, daquilo que fazemos, do que fazemos, desta abertura, do acesso à cultura, porque tudo é uma questão de cultural, tudo é mesma, tudo. E a cultura está sempre presente na vida de cada um de nós. A cultura não é só, estou farto dizer, não é só arte do espetáculo, é aquilo que somos, enquanto somos. Aqui, este evento, esta iniciativa, neste momento, neste próprio espaço, isto é uma questão cultural e, portanto, a primeira condição do ser humano é a vontade própria, que é do ser e do querer. Não é outra coisa. Tudo o resto é uma construção que vem sempre depois e, se eu tenho vontade, eu faço. Se não tenho vontade, nem de portas abertas. Sim. Eu não vou, eu não saio, eu não quero nem visão se eu tenho, mas se eu tenho vontade, eu vou explorar esta capacidade mental intelectual, cultural, social, de querer e do fazer, e de estar lá e de ver os outros. E naturalmente com um bom sentido crítico, de observação direta, uh, que é o estar lá, de, acaba por dar capacidade de desenvolvimento. Aliás, um dos direitos do cidadão começa por vontade, uhum. e sem vontade não se faz nada. Não, não é pela vontade do outro, é pela vontade própria. Depois é que é uma visão, e de facto, E quando estava na escola, na formação de artes visuais, falava-se muito na visão, visão disto político, disto historiador, e a visão, a visão. E disse, mas visão? Quer dizer, e não estou a ouvir aquilo ver. Mas isto desenvolve-se a vontade de escrever o que ele estava do que ele escreveu, do que quer que seja. Permite esse aceito, essa abertura. Portanto, o acesso é uma das coisas mais fundamentais para o desenvolvimento, quer social, quer cultural. Uhum. Eu tenho dito isto sempre que alguém diz: Ah, mas no futuro como é que será? O futuro, não temos que ter medo do futuro, pelo contrário, vai depender de nós do presente, da maneira que cada um trabalhar hoje entregar ao outro, que na sociedade é um e o outro. Eu tenho à minha frente, ao meu lado e à minha esquerda tenho cinco pessoas e não sou um ser isolado, sou um ser sempre agregado. Aliás, o Mário André dizia, tu és um ser agregado, sou sim senhor. Dizia o outro, tu estás sempre a arrastar a pessoa e a trazer a pessoa. Eu disse, claro, se eu quiser viver isolado, nunca vou ter essa visão de transmitir, de dar ao outro, tal como vocês é que estão a fazer. Este projeto, é para transmitir para o outro, esta visão mais alargada do que, de, de uma possibilidade de um projeto que se pode fazer. Exato. E, portanto, o um projeto, uh, que é de facto de uma visão da própria Câmara, esta Câmara tem uma visão, uh, permitiu acesso à cultura, o que anteriormente não era bem assim, eu sei o antes, o durante e o depois, eu sei que foi nos anos 70, que foi nos anos 80. Nos anos 80 foi o bom de projetos que perduram do tempo, há 30 e 40 anos. Porque houve uma abertura. Tudo o que se fecha perde-se. Se, se nós pensamos um bocadinho, se formos egoístas, não passamos nada. Uh, preservar sim, mas permitir ao outro dar a conhecer e ter o conhecimento dele. E este acesso à cultura faz disputar tantos interesses e desta forma eu já comprei um livro com 500 páginas para escrever os projetos daqui a não sei quantos anos, porque permitiram. Se não me permitissem fechados, eu variava as costas e ia para casa e depois que e depois me Permita-me pegar aí nisso que, que, que acabou de dizer, porque eu acho que... que sou porque se vai ligar de uma forma muito, muito fluida aqui a, a, ao trabalho da nossa Mafalda. Tu sentes que enquanto, eh, enquanto produtora de um projeto tens essa necessidade de, de, de pegar no passado, numa, numa herança histórica, sentes que isso é uma coisa que, que a nível de produção? Como é, que, como, é que se pode, como é que se pode desenvolver isto a um nível de produção? Porque os produtores normalmente são aquelas pessoas que fazem acontecer, não é? é? Isso mesmo, eu se calhar não sinto, um, uh, não tenho esta herança, vamos pôr as coisas assim, normalmente quando, quando as coisas me chegam, um, já está tudo, não é pensado, mas já há uma ideia e é fazer a, a, a tal história de fazer acontecer, um, mas... Tem uma, é uma, uma parte importantíssima no, no projeto, senão não acontece, não é? As pessoas podiam imaginar e depois ninguém fizer acontecer as coisas não acontecem, não, as, o concerto não acontece por si só, há um trabalho gigantesco e acho que todos aqui sabemos o que é que é, <risos> até as coisas estarem prontas, ou o concerto, ou o que quer que seja, estar, estar pronto uh, para o público. Um, mas se calhar voltando aqui um bocadinho atrás na questão do Fica na Cidade, o Fica na Cidade, pelo que eu sei, eu namorava cá, eu morava em Lisboa, mas o Fica na Cidade nasce de uma iniciativa privada também, não é? Não nasce de um grupo de pessoas... Não, nasce dentro da própria Câmara, transmitido por uma outra pessoa, que a Câmara, a câmara uh, foi receptiva e disse que sim... Desde, do início, ideia. desde, sim, desde, desde o início, início. É um projeto da própria Câmara, mas de uma iniciativa de uma outra pessoa, Pronto, era isso que eu queria visão, chegar com visão. É isso que eu Ora, queria chegar. Começa, começa do privado outra vez, não é alguém que se calhar propõe à Câmara, ou a, a Câmara tem esta vontade e há uma pessoa que faz acontecer, ou um conjunto de pessoas que faz acontecer. Pois, mas se não ver a visão do outro lado, se sim. não houver disponibilidade do outro lado para ouvir e receber, também nada se faz. Um, e aqui, acho que há aqui dois lados importantíssimos, que é a vontade de querer fazer e, o, e haver o apoio. Um, a, a cultura Sim. sem o apoio, todos sabemos que não acontece, ou então precisa de um, apoio público ou privado. porque E há aqui uma coisa que eu acho que é muito importante, eu não sei, eu, um, eu não sei se estou sentes isso aqui na Madeira. Eu estudei, eu fui para Lisboa estudar aos 18, ou seja, morei cá até aos 18. Eu quando andava na escola... Um, raramente fui a concertos, pois que... raramente participei em atividades culturais, Entendo. Eu, uh, se calhar fui uma altura. eu acho que hoje em dia o teatro por exemplo, o teatro agora tem, tan, tem tantos espetáculos, o tanta tempo. programação, quando eu andava na escola não havia isso, e uh, eu acho que se nós queremos que as pessoas um, consumam cultura, nós temos que ensinar as pessoas a consumir cultura, claro. desde os três, desde os quatro, desde os cinco, uh, eu sei que isto se calhar é para uma elite, nós vamos à Gulbenkian, ao sábado de manhã, e há uma, umas... Eu não sei se aquilo apago é ou se é, é, se é mediante uma inscrição. Os miúdos estão sentados, os miúdos com 4 anos e 5 anos, estão sentados a olhar para quadros, a falar de quadros do Amadeus Souza Cardoso, por exemplo. Um, e, e eu acho que essas pessoas, calhar, quando tiverem 14, 15, 20, 25, vão, vão ao museu. Se nós não criarmos isso desde que eles são pequeninos, eles, será que as pessoas, quando tiverem 20 anos, vão ao museu? Não sei, eu acho que esta questão da, da música... Um, e, e, e isto tem toda uma razão de estar a falar nisto eu acho que fica na cidade a forma por ser gratuito por acontecer durante uma semana por ser fácil de chegar porque vai haver o, o, o itinerante vai haver o músicas o palco nós, nós ia ser nós mundo pois. Um, da, das músicas do mundo, do músicas do mundo. ia haver uh, o do jazz no jardim, Sim. No jardim o ou seja Tanta coisa, não é? E é que, por exemplo, no meu palco, no palco da Praça Amarela, nós íamos ter bandas do, do continente, mas bandas também, íamos sempre ter dois concertos, íamos ter uma banda madeirense, nós estávamos aqui a chegar a muita gente, não era, não era falta de... Se as pessoas quisessem mesmo ir, tinham uma maneira de ir. Olha, posso, posso pegar por aí, porque assim já, já, já ficamos com uma antevisão do, do que aí é vem, do que era para ser em 2020 pois. e esperemos que seja em 2021. A nível de palcos havia aqui novidades. Havia o palco eh, das músicas do mundo, havia Sim. o palco do jazz e o palco itinerante. Querem, querem explicar um bocadinho eh, como, é, como é que se faz um palco itinerante? O que é um palco itinerante? Só uma correção. <risos> não havia palco de, da música do mundo. Havia vários palcos indiferenciados. Nem todos funcionava muito bem. Uh, eu acho que esta iniciativa é muito experimental também e é preciso ano após ano verificar, estudar uhum. uh, o impacto que tem social. Isto, esta iniciativa é benéfica porque dá -se sempre a conhecer e permite ao outro que é quem está uh, na cidade ou ficar na cidade antes de ir para casa e ter essa oportunidade gratuita que eu de ouvir e ver uh, música. E isto é o acesso que uma Câmara dá, e é uma visão social, ou se quisermos, socialista, no sentido para todos, Sim. para um bem comum. Não é para uns é para todos. Isto é um aspecto importantíssimo. Não é a porta fechada para que quem tem ser... dinheiro. Não é. <risos> não é dentro de um teatro, não o teatro é. dá medo a quem não tem hábito de ir ao teatro, entrar, passar a porta de um teatro, é verdade, comprar um bilhete sim. para um teatro, Exato. dá medo que roupa que eu vou usar, é verdade, como é que eu me comporto. Se nós oferecermos a mesma coisa que acontece dentro do teatro, na rua, porque a pessoa está a passar, qualquer pessoa qualquer pessoa e toda a gente gosta, toda, todos os bichos, nós sim. formos a ver na natureza, os bichos também, toda a gente gosta de música, por exemplo. Pois. É que isto permite uma visão mais global entre todos, uma visão mais crítica entre todos, Sim. uma visão de observação entre todos, gostando ou não gostando. Eu ouvi eh, comentários de todos os géneros. É uma opinião informada, mais ou menos está informada. Mas permitem, o permitir ou outro, esta democratização eh, da cultura é das coisas melhores que se pode fazer. Não fechar, mas abrir. E o abrir está a permitir o uhum. acesso à cultura entre todos claro. e criar essa visão uh, cultural e crítica. Depois é que um, a Câmara repensou num modelo e, na minha opinião, para melhor. Uh, não por uh, consiste à mesma hora, porque o de um lado para o outro, Sim. resistava, o que interessava se interessava, ficava. Se não interessava, ia partir para o outro. E esta ideia do um palco de um género específico no jardim municipal, a uma hora, uma hora depois, o ou outro, ou, ou, neste caso, a música do mundo, que traz géneros musicais diferentes, alternativos, daquilo de, de, de, que é o comum, que é muito interessante. Eu gosto de música do mundo, e é muito discutível o que é isso, música do mundo, que é tudo. É tudo na verdade é tudo. <risos> Mas é preciso especificar claro. estas diferenças de sonoridade que não é muito como ao ouvido das pessoas. E o pop e o rock. Eu acho que este modelo está muito melhor, e terminando aqui no, no colégio, como isso pode. Portanto, há aqui uma visão criativa, de cultura diversificada, de diferentes géneros musicais, na minha opinião, para melhor. Sim, até porque eu, eu quero voltar a esta questão do palco itinerante, mas eu, eu acho que deve ser uma pressão muito grande continuar a crescer uh, com... Eu acho, eu acho não, eu, eu sinto que há uma pressão muito grande naquela questão de ser o maior festival de música urbana da Madeira. Como é que se cresce? Como é que se continua a crescer? Eu, e acho que essa pressão, quando as pessoas são competentes e quando trabalham por amor... Exato. É uma pressão que elas próprias sentem. Não é uma pressão imposta, não é uma pressão uh, uh, que os, que os mídias ponham, não. Ok, este ano foi bom, como é que pode ser ainda melhor? E eu, agora nesta, nesta fluidez de conversa que nós estamos aqui a ter, <risos> queria perguntar à ah, Mafalda, antes de mais, que conceito é este dos novos palcos, o porquê de surgirem, uh, do ponto de vista da, da mulher que faz acontecer coisas, como é que isto vai acontecer? Quando, como? O Fica na Cidade? Eu acho que não sou a pessoa certa para te responder a isso, porque este ano, um, como sabem, as todos aqui sabemos, o Fica na Cidade neste momento está a ser produzido pela Câmara Municipal do Funchal sobre a alçada do Teatro Municipal, com a equipa, um, neste momento, em 2021, eu acredito que, devido ao Covid e à situação em que vivemos, ainda estão a estudar como é que vão fazer pois. a produção dos concertos. Eu tenho uma ideia que vai haver, vai haver algo. Eu acho que a própria produção do, do teatro ainda está a estudar a melhor maneira de fazer isso acontecer. Eu tenho visto alguns e-mails, mas não sei o que é, que é público e o que é que ainda não é, por isso vamos esperar que seja o próprio teatro a falar sobre isso ou, ou quem fizer a comunicação do Fica na Cidade, eles dirão, acredito que vai haver concertos, pelo que eu já percebi, vai haver alguma coisa. Eu acho que nós só vamos voltar aos moldes do Fica na Cidade em 2022. É bem possível. Um, não vai acontecer este ano, pelo menos da forma como nós conhecíamos ou como ia acontecer em 2020. Sobretudo na altura que é maio, que é tão cedo. sim pronto, vai... fica todo um festival itinerante, pode ser no telemóvel, pode ser na televisão. Eu acho, que vai, eu acho que vai ser, eu acho que pelo que eu percebi e se isso acontecer não é perfeito, porque perfeito seria voltarmos a, a ter o que tínhamos antes e podíamos estar todos juntos a, a assistir ao concerto e a sentir aquela energia boa que se sente quando se está num concerto mas eu acho que estão a trabalhar de forma uh, para que se consiga ter um pouco do que seria o festival e acho que vamos gostar do, do resultado. Perfeito. Está bem? Mafalda, qual é o trabalho de um produtor? Se tivesses que explicar a uma criança de 3 anos, o que é que um produtor faz... Assim para toda a gente perceber, porque eu gostava muito que, que, que me, que me dissesse, porque uma boa eu acho que... Ela não... Eu pensava que tu, tu ias-me preparar antes da entrevista para estas coisas, mas não. Não. Não, não este... é uma entrevista pois para não é uma, uma conversa. Gani. Mas é uma questão importante... É, isso não é uma relampada, não. É, é. é uma questão importante como... como explicar simples algo que é complexo. Exatamente, porque eu acho que as pessoas... Eu, eu acho que o nosso trabalho também passa por simplificar descentralizar e normalizar oh. a cultura. Essa, pelo menos, é a minha missão todos os dias. E, e eu acho que isso passa muito por explicar às pessoas que aquele momento de partilha com o público é a pontinha, da pontinha, da pontinha do iceberg. E eu acho que é muito importante as pessoas perceberem que existe toda uma equipa por trás, nomeadamente, hoje temos aqui um elemento de produção e outro de curadoria, mas existem tantos. Existe a, aquele elemento, e quando digo elemento, posso estar a falar de um grupo de pessoas, oh, mas... que trata da comunicação, que faz notícias, que publica essas notícias, que arranja patrocinadores e parceiros, pessoas que fazem o registro fotográfico, uh, audiovisual, pessoas que trabalham diretamente com os artistas, o, o pessoal do som, da luz, oh, da montagem e desmontagem. Isto é um mundo... E as pessoas uh, que não estão dentro desse mundo podem pensar, mas então, tanta verba disponibilizada para, para concertos. Podes. Então, eu gostava muito de começar por, por te ter a ti, que estás na produção, a explicar qual é o trabalho de um produtor. E depois gostava muito que o Rui também me dissesse qual é o trabalho de um curador. Porquê que é preciso? Muito então, bem.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 que tenham tido uma boa experiência. Claro que se estivermos a falar no evento, e podemos estar a falar para 100, para 200, para 1000, para 30 Oi. mil, para 100 <risos> mil pessoas, claro que isto tudo depois leva a outros níveis de equipa, de preparação, e quando estamos a falar de festivais ou de eventos muito grandes, estamos a falar de 10 meses, um ano, 16 meses de pré-produção. Claro que a equipa não é enorme quando se começa, mas começamos com, se calhar... Uh, as, as posições-chave, as pessoas que depois vão criar as equipes e depois é, é como se fosse uma pirâmide, começa daqui e depois vai crescendo. E depois há aqui uma coisa, por exemplo, às vezes nós não, não pensamos nisso. Estavas a falar da equipa de som, do, da comunicação, de, destas pessoas todas. Temos que falar ainda de outras pessoas. Por exemplo, eu faço, imagina, trabalhei 12 horas, 16 horas num concerto, eu depois, normalmente nós estamos as casas de banho da, da produção, as casas de banho que não são do público, nem são dos artistas, eu preciso que a minha casa de banho esteja, esteja limpa, depois de um dia de trabalho, as pessoas da limpeza, quem recolhe o lixo, quem nos faz a comida, comida boa, saborosa, saudável, é, é, é, é, é uma imensidão de funções e de pessoas, às vezes, para... 20 minutos, uma hora. Uma hora. Uma hora para uma coisa espetacular e nós não temos noção de tudo o que está para trás. Agora já temos. Olha, duas coisas para acrescentar. Eu duas, duas pato, coisas, olha, relampada. Ela disse bem, a Diana, as artes do espetáculo, o concerto, a exposição, o livro, é o resultado final de um produto, de um trabalho que vem de trás. Uhum. E ela esquece de dizer que o pai e a mãe vão fazer contas primeiro, que dinheiro é que tem, e o que é que vai comprar? Quem é que vai comprar? Na, na minha casa era o meu pai que comprava segundo aquilo que a minha mãe pedia, o meu pai sabia, era ele que tinha dinheiro. Depois vem este resultado. E quem é que vai usufruir? O público que vai consumir e que vai dizer eh, gostou ou não gostou? Gostou ou não gostou? Ou seja, num sistema democrático que todos nós gostamos, há sempre aqui uma trilogia. Está estudado, não é invenção. Nós é que percebemos quem produz, quem. É, é, e os chamados agentes da cultura, quem faz e o quê. A cultura existe. E eu interesso-me porque ela canta, porque ele toca, porque o fina, porque ela produz. Eu vou fazer um trabalho sobre o vosso trabalho, porque ele já existe mas eu não tenho dinheiro e eu tenho que vou precisar do dinheiro para produzir o tal resultado final que alguém vai trabalhar então eu preciso na madeira há duas instituições que apoiam a cultura o jornal e o município do Funchal e ambos uh, dizem que são apoiam projetos de interesse cultural um para o município e um outro para a região uhum. e depois o público que, que é o consumidor e, e que paga, que consome, que compra e, e que depois vai fazer a avaliação. Gostou? Não gostou? E para a próxima vez vamos aprender a fazer melhor. Agora vejam isto: se não for o acesso e esta abertura deste espírito, desta visão, torna-se tudo difícil. Eu preciso fazer. É. Eu tenho a ideia. Mas não tenho dinheiro para produzir. Então tem que é que apoia? Então, no sistema democrático, diz. Há uma política cultural de apoio à cultura segundo a visão deles. E vamos lá se candidatar, eles vão apurar ou não. Portanto, é isto que está estudado, está estudado e que na prática todos nós verificamos quem produz, ela que canta. E eu vou, vou, vou produzir também um espetáculo e vou contactá-la, mas tem que ter um orçamento. Tem que tem que pagar por direito próprio e este todo o trabalho de produção. No mercado de curadoria, é, que é interessante, é um termo muito, muito recente aqui na Ilha da Madeira, que é aquilo que toma conta e que é, cuida. O curador é que cuida. E nós devemos ser simples curadores da cultura. Cuidar sempre da cultura para passar para os outros, para a nova geração. E eu tive que saber o, o que, que é, neste caso, a Câmara, a Equipa de Produção, pretendia. E ela disse-me, que eles disseram, eu estou a falar diretamente da Catarina e da Sandra, que era a visão e da proposta que eles pretendiam, e mediante essa proposta que eles me fizeram, eu fui buscar músicos, grupos, de acordo com essa ideia, essa intenção chamada... Uh, que é a designação muito comum, que eu gosto mais em português do que em inglês. Eu não uso os termos estrangeiros, não uso, porque não quero usar, para salvaguardar a língua portuguesa. Quando estamos a falar em português, eu acho que devemos sempre falar em português. Concordo. Isto tem muito que se diga e cada vez estou a ser mais radical que não compreende determinadas coisas mas isto é o Santo isto é o Santo e eles já sabem disso então disse Rui que tu achas música do mundo acho muito bem porque é essa linguagem para todos uhum. nós na ida que é portuguesa somos madeirenses portugueses europeus por cidadão do mundo por uma questão cultural então vamos chamar música do mundo e é, e é difícil depois escolher e a seleção foi feita mediante um orçamento e não ultrapassar esse orçamento e preparei para quatro anos praticamente os músicos uh, e os, os grupos, o máximo um quarteto, uh, consultei todos, comuniquei, propus... Já o que é para que? quatro anos? Sim. qual? Preparei tudo e entrei na Câmara. A equipa Mas que de produção. A equipa de produção. Deve ter. Não, porque não justifica uh, dizer isto, aquele, aquele e eles faziam o trabalho todo. Prepara o trabalho e entrega depois a equipa de produção entra em contato e negocia, renegocia. Pronto, é esse o trabalho. Hum. E claro, uh, cada um é recompensado, é remunerado por, por, por esse trabalho. Mas o curador é o que vai tomar conta do palco do princípio até ao fim, até fechar a luz. Ele tem que estar sempre ali presente a tomar conta, uh, em contato com a equipa de produção e, e um elemento da equipa de produção trabalha diretamente comigo. Uhum. Cada palco tem um, um, um elemento da produção que trabalha diretamente, sempre em contato. Pronto, é isso o curador o que toma conta de um palco. Eu até vou acrescentar uma coisa que eu acho que o curador também é. Que é, é um, é um meta-alquimista, no sentido em que a cultura é uma alquimia. Sim. E o curador é o responsável. Sim, o responsável. E, e eu, eu acho que não é à toa que a palavra curador é usada aqui, porque, porque a cultura cura as pessoas. É. E, e, e eu acho que é um bocado como, como o... O barman está ali a preparar o veneno para quem, para quem quer esquecer as mágoas. O curador, de qualquer elemento artístico, está ali para oferecer um antídoto, para curar as pessoas desta e daquela forma. Vou, vou aproveitar, para, porque o tempo urge, não é? Boas. Quando nos estamos a divertir. Por agora eles depois desligam a câmera e a gente continua. <risos> porque havia aqui muito mais para se dizer. Mas eu acho que é muito importante... Hum, pensarmos que isto é um trabalho de amor e os patrocínios são, são uma parte, como vocês estavam a dizer, os apoios, o, os patrocínios, os patronatos, seja o que for, são muito importantes porque são uma forma de acarinhar também, são uma forma de dar amor. E quero deixar aqui uh, um agradecimento, uh, corrijam-me se houver mais, mas há duas entidades que, que têm apoiado o FICA na cidade de uma forma que eu acho que foi muito complementar àquilo que já se faz que é o Museu Café, onde se faziam aquelas ah, after parties e o e lá vi que, que possibilita mais, um, mais uma estrutura. E, portanto, eu acho, que, eu acho que estas coisas têm que ser ditas, temos que agradecer e não falar só quando as coisas estão a correr mal. Pois claro. Falando em correr mal... Cuidado, <risos> cuidado! <risos> <risos> e antes, antes disto, vou já dizer que se gostam, patrocinem, apoiem. Temos Olá. um Patreon. patreon.com.br aquela assim relampada. Relampada. Isto é como um peep show. Quanto mais pagarem, mais conteúdo privado conseguem ver. Não é o OnlyFans. <risos> posso perguntar o que é que é o OnlyFans? Não é o André. Posso perguntar, vais responder. <risos> Eu não sei o que é, mas. Eu também não sei o que é. <risos> mas o André disse que tirava uma meia de cada vez? Bom? Não, o Patreon. O Patreon é uma plataforma de apoio onde todos os nossos uh, portanto, ouvintes, uh, onde a nossa audiência têm a possibilidade de nos apoiar monetariamente para que isto continue e, e, e que seja cada vez mais saudável, não é? E quanto mais apoiarem monetariamente, mais acesso a conteúdos exclusivos têm. As meias do André. Por exemplo, o que são danosa? É? Oi? São da nossa. Já me estragou o plano todo, em vez de mostrar as meias. Tiltou-me assim para o lado. Pois é, mas pronto. E falando em tiltar para o lado, <risos> vamos... É o para o lado. <risos> Eu não sei assobiar. Hum? Não? Mas... Não Nem não para acredito. salvar então, a sim. minha vida. Olha, se subscreverem o Patreon, podem ter acesso, entre outras coisas, a, a imagens minhas a é tentar assobiar. Um tutorial é... para subir. Desastroso. Mas, é verdade... Não... Já não, consigo. não, não, isto é conteúdo do Patreon. Ah. Então, isto traz-nos ao... Há um pequeno jogo que eu, é. que eu criei que se chama Beb. Acho que o Dino vai passar. As... Bebe até cair. <risos> não entre, não. Não Faz é. outra vez, eu não sei anuncie para ali. Estás a anunciar? Oh. Bebe. Bebe, bebe. Beb Ok. Então o Bebe é assim é assim uma pequenina parte hum, desconfortável. Eu tenho aqui a minha Laurie Silva Portátil. A ah, Laurie Silva fantástico. Sim, que fui eu que fiz. Para adquirir uma Lori Silva portátil, por favor, entrar em contacto com a Relampada. E por um preço exclusivo que está a ver agora no ecrã, pode ter acesso a uma relampada. Ou a uma Laurie Silva Portátil. Ou a uns brincos de relampada. Pronto, se quiserem, flash. eu também faço. Se é a mulher flash. Pronto, é, sou a mulher flash. DIY Queen. Descobri. Rainha, desculpe. Descobri agora não. na quarentena. <risos> <que> <risos> DIY é a, minha, é a minha cena. Muito bem, então temos aqui a Laura e Silva Portátil, que contém algumas perguntas ou tarefas. Hum. O conceito é simples. Se vocês responderem ou fizerem o que aqui está, bebo eu. Ah. Se não quiserem fazer ou dizer, é você. E bebemos o okay, quê? Red Bull? Não. <risos> temos aqui três shots de uma beberagem confeccionada pela... pela Cecília. A Cecília. Um beijinho para a Cecília, do estreito de Câmara de Lobos. E ela, ela confecciona venenos. Uau. Já que não temos os Zozi. Um beijinho para os Zozi. Obrigada por tudo. Vivemos bons momentos aqui. Mas temos a Cecília e... <risos> e vamos então pedir ao André ou à Andreia, que lindo, André, Andreia, que nos traga a dita beberagem e espera, Andreia espera, espera, que a gente vai fazer assim. Eu vou abrir a Laura e Silva portátil. Ela está com o um ar assustado. <risos> Alguém viu? Eu vi. <risos> E tu vais tirar uma coisa. Eu gosto da Não tem bichos vivos, não. Tá? Não, não, tira só uma. Eu não olhes. Gosto, olhos. gosto de Abra o primeiro e diz o que diz lá. Tarefa. Tarefa, o. O. O. Portanto. Queres ler? Faz a tua melhor imitação de uma destas três pessoas: Cristiano Ronaldo, a pessoa ao teu lado, ou a Cristina Ferreira. Uh, vou fazer o Cristiano. Muito Ai, cedo. achas que eu vou ver? Sim. Ah, muito bem. Vá, vá, vá, eu não vou beber. Pronto, da última vez que fizemos este jogo, eu bebi 3 shots. <risos> e não... Eu acho que estás a dizer maus lençóis outra vez. Só do que é que eu gosto, é que ainda acho não é. Não sei que horas é que são, mas ainda não almoçámos. Espera! Oh, agora bem, tem que fazer 3 da tarde, vá. Vamos fazer conta. Então almoçámos tarde. Este cheira-me uma vodka, portanto, eu vou fazer um vodka Red Bull. <risos> okay. Ui, okay. um aguardente. Sim! Hum. Uh, forte! Pois Acho que sim. <risos> Agora fazia uma vénica e caía por aqui abaixo. <risos> Muito bem! Rui Camacho. Hey. Yeah. Faça o obsequio de abrir aqui. Como é que? Diz-me só? É só assim? assim. Isto é uma caixinha de óculos, não né? é? É. Não, não diga o nome do. do porque isto não, não, não é um não. patrocinador, mas se quiser Tiraram. ser, manda-nos um e-mail. <risos> Quer ler, senhor Rui? Vou ler com muito gosto. Ai, Jesus. <risos> <risos> o que é que diz antes? Tem uma palavrinha ah. antes? É, é, é. Que metade. Não. Uma falda. Uma falda. Oh, uma o que é que isto oh, quer oh, dizer? Oh, é uma pergunta para ti. Está ah, uma falda, uma falda. <risos> mas então, espera, antes, antes de fazermos aqui a pergunta, só para perceber, se eu não responder sou é que bebo, uh -huh. então mas isto está a ser injusto. Eu bia na outra, e... Bia agora. Ah, mas isto é fácil. É fácil. Qual foi a exigência mais estranha que já te fizeram? Assim, em termos de produção, sim. aquelas coisas... Pois, tens aquelas... de dizer, a nível de produção, me imagina. Ah, sim? ah pois. E é o outro diz. Para saberem outra exigência... ver Copa. Eu vou beber, bora lá. Ah, Eu estava mas eu sou profissional, hein? A Rui, diga, diga. Qual foi? Foram tantas exigências honestas que eu detesto. Ei! Muito bem! Vamos! Fantástico! Ah, mas a gente quer as estranhas tipo lençóis de algodão egípcio ah, ou 50. Uh, não sei. Gomes. Agora vou dizer, uma boa produtora não diz o que é que me perguntaram ou o que é que me pediram porque um artista tem que confiar na produtora. Sempre. Uou, é verdade que deve confiar. É Ora, Ora bem, isto eu tem um. Com... se eu tivesse a contar uma história aqui de alguém essa pessoa eventualmente se ouvisse o programa ia dizer olha mesta. Mesmo assim confiar, olha Mas tem que confiar ponto e vírgula. Se o produtor a produtor for tão honesta com o seu trabalho e com o respeito dos outros, uma questão de ética. Uhum. Nem, se, nem sempre é assim. Eu já passei por situações do produtores muito honestos, que pensam em si não pensam no artista. Por como, situações daquelas que é, ah, é, vocês que vêm um cá e depois a gente vê e diz, como é que é isso? Tudo passa por um contrato honesto. É verdade. É. Claro, claras e claro, e, e o artista uh, responde, aceita ou não aceita, se interessa ou não interessa, e ponto final. Nem sempre é assim. Eu procuro produtores honestos, que ainda não encontrei. Não, não, não, uma falda Ai, é uma dor agora. Produtores, editores, tudo isto que usa o trabalho do outro, precisa de honestidade, é e de respeito, sempre para outro. Pelo menos uma produtora já Pronto, encontramos. Ainda bem. Uma produtora, um curador Prazer em e uma artista honesta também. Olha, temos aqui uma triedade. Estão a ver como isso é importante. Eu acho que. Eh, agora agora... tu aqui abres, dá. Sim, agora... mas antes eu gostava mesmo de dizer que isto é importante. Eu acho que as pessoas. Eh, as pessoas honestas e, e sérias acabam sempre por se encontrar. É verdade, eu acredito nisso. Não são é só verdade. as desonestas. É verdade. As honestas também acabam é por se encontrar. Porque fazemos uma seleção natural. O que interessa, não interessa. Exatamente. É verdade. E eu fico muito, fico muito feliz por vos, ter, por vos ter aqui. Porque há coisas que têm que ser ditas, porque senão não são... Para nós são simples, porque vivemos neste meio todos os dias. Mas nem toda a gente conhece tudo o que está por trás. E, e obrigada por terem trazido... Antes que eu beba mais um shot. Obrigada por terem trazido aqui esta, esta dose de realidade e de, de, ah, sim, de profissionalismo. Claro. Ah, claro. Todos os eventos culturais devem ter. E agora vou abrir a minha Laura e Silva. Vamos lá ver o que é que sai daqui. Obrigada pelas tuas palavras. Bora lá. Ai, hum, hum. Oh, oh, pergunta. Ei, para quem? Para, para quem? para o Rui. Ah, é Rui, <risos> qual é a capital da Albânia? Tirana. Já estive lá. Tirando, assim? minha Tirana. Eu tirana, já tive. minha Tirana. Como assim? Uau! Ai, Tirana, vai dar cabo eu sempre da de, Diana. de geografia. Eu também, adoro. <risos> e eu sabia <risos> as capitais de todos os países da Europa e da, Am da América e da África. A sério? Da África Era. Eu não consigo. São muitos Era países. Eram as bandeiras, a língua e a capital. Mas eu acho que vai ter que beber. Eu um não bebo, binho, não. porque eu não quero beber álcool. E porque respondeu certo, senão, senão tinha que beber, isto aqui é uma tirania. É. <risos> isto aqui é uma democracia, mas quem manda aqui três, é o André. a falar. É o André que manda aqui. É a é Andreia, é na verdade. Que papel ingrato. <risos> Não, eu, eu, eu pensei na Tirana, porque para além de ser um, um, um termo utilizado em, em cancioneiros populares, é, verdade. é também um tema do GNR e acho que, é, acho que é uma capital que traz assim muita música às pessoas. Eu estou a falar que é para não ter que beber. Viva a ah, Albânia! Não é muito faz um falado. o Red Bull. Tchim-tchim. Força, pronto. Vai, um ficar, tudo bem. Para a Rússia. Vai ficar tudo Mas também bem. também se há água, fingir, portanto. É. É água. Algo... <risos> Sim, bebi-se me... se ia daqui assim a tumbar. Uh, estou descontraída! Ah, tu... ah, tu... ajuda -me. Quero agradecer-vos muito, muito, muito por terem cá estado. Muito obrigado. Bíblia. Foi Não, um verdadeiro gosto e gostava de, de vos deixar com, com, esta, com esta pergunta. Pergunta retórica, mais, mais para para pensarmos todos uh, de que forma é que podemos deixar uh, a cultura um lugar mais mais honesto, neste sentido. Onde é que está a linha que separa um autodidata de uma pessoa que foi estudar? E onde é que está a linha que separa uma pessoa que estudou, mas que não ama verdadeiramente aquilo que está a fazer, e um autodidata que, se formos a pensar, ela, Fitzgerald... Pois é. É verdade. Um curso. que estratégias podemos nós desenvolver através dos festivais, das produções, das curadorias para definir essa linha que, que, que separa o que é realmente importante do que não é. Que no fim do dia pergunta quem nasceu primeiro ovo ou galinha, não é? Pois. O que é que é importante na arte? O que é que é arte e o que é que não é? Que é uma pergunta que não tem, não tem resposta. Mas de que forma é que nós, enquanto gente de, de, de entrega cultural, podemos fazer do, do nosso mundo cultural um lugar melhor? Eu gostava muito de deixar toda a gente aí que está a, a ver também. De que forma é que podemos fazer isso? Para saberem a resposta a esta pergunta, patreon.com <risos> barra relampada. Eu sou a Diana Duarte. Muito obrigada. André, Andreia, Alex, não. Estúdio 21, Diário de Notícias, Antena 3, Red Bull, Boa Chico, Wesh Lab, Tulipa e... E, BBC. BBC. e claro, Barreirinha, e Bar Café. E a Câmara Municipal. E a Câmara municipal. Calma, havia de dizer André. <risos> Ele não confia em mim. <risos> <risos> Muito obrigada à Câmara Municipal do Funchal. Uh, e obrigada por nos terem dado a oportunidade de fazer este episódio. E, e pronto, e, e obrigada a vocês que são, obrigado, são pessoas que eu gosto muito. <risos> obrigado por me sentir bem aqui. <risos> obrigada.